A banda recebeu o convite de trabalhar numa loja de instrumentos musicais da região onde eu moro, Mogi. E dentro dessa loja eu senti a necessidade de estar regulando os instrumentos. Na nossa região não tinha ninguém que fazia isso. Nisso eu senti essa necessidade e vi que tinha esse nicho, esse campo para poder crescer. Foi aonde eu decidi, falei, eu vou trabalhar com isso, vou montar a Torque e vou me especializar para esse crescimento. A ideia da Torque é ajudar o músico a realizar o sonho dele, estar sempre com ele, as dificuldades, eu sei que na hora que ele quer tocar, fazer uma música e o instrumento dele não está legal, vai prejudicar e vai sentir mal. E aí criamos em 2018 a primeira franquia de instrumentos musicais móveis, com uma mala, nosso kit, nosso case com todas as ferramentas. O luthier franqueado vai até a casa da pessoa em horários flexíveis que pode ser agendado onde pode ser feito esse trabalho no local. E isso facilita muito a vida das pessoas em relação a tempo. E por outro lado também, a pessoa que trabalha, como o investimento é bem mais baixo, e de montar uma loja física e ter todo esse custo, ajuda também a gerar esse trabalho, essa renda para as pessoas. Todos nós que trabalhamos nesse ramo com a música, ele envolve muito sentimento. Ver um instrumento bem regulado, com um instrumento, para a pessoa na hora de criar uma música, ou mesmo, mesmo que ela toque em casa como hobby ou numa banda. e Quem for trabalhar nesse ramo, vai sentir a mesma energia, vai sentir a mesma satisfação de estar tá ajudando as pessoas a tocarem cada vez melhor. É muito satisfatório saber que a gente impacta na vida desses músicos. Em primeiro lugar nós fomos procurar é a ajuda do Sebrae na nossa região. Eles nos orientaram muito bem, os passos que tinha que dar junto com o Polo Digital, que tem a parceria com o Sebrae. Tivemos mentorias de pessoas ótimas vindo de vários locais, pessoas com experiência até de fora, e isso nos deu um direcionamento muito bom qual caminho seguir, principalmente no ramo de franquia. Fomos traçando todos esses passos com a ajuda do Sebrae, e hoje com o Polo Digital também, para estruturar a ideia, validar, e hoje está conseguindo vender e mostrar para todos que, que é possível, é um sonho que pode é, ser realizado por quem quiser trabalhar no ramo de música e que a música nunca vai morrer. Nós atingimos hoje é, todos os instrumentos de corda, fora o piano, né, que é a parte, mas instrumentos é, tradicionais, guitarra, baixo, violão, cavaquinho e os eruditos também, de violino, violoncelo. Então, dentro dessa franquia, vai poder atender todos esses instrumentos. Nós vamos oferecer para o franqueado com uma plataforma também sendo desenvolvida até com a ajuda do Sebrae. Dentro dessa plataforma ele vai poder colocar instrumentos para venda, vai poder alugar. Temos um projeto, nosso projeto Torquinho, que é o nosso mascote, que vai levar a música para as crianças na escola. De cada cidade, de cada franqueado, a região, a gente vai fazer um trabalho direcionado para ele. São uns projetos que estão agregados em todo o negócio, abrangendo, para que a gente tenha um franqueado de sucesso na região dele.